Olá, eu sou Soldier Boy Por que, que eu tenho que dizer que eu sou? Todo mundo sabe que eu sou, porra O mais importante é sempre dizer não às drogas Que merda, quem aprovou esse roteiro? Stan Etica, liga pra esse cara aí agora Meu café tá frio A porra do meu café tá frio, seu amador do cacete Quer saber de uma? Não, a gente precisa regravar mais um take Tô nem aí <coughs> Eu sou perfeito, eu sou perfeito eu... falo mesmo, sem perfeito, do meu jeito O primeiro dos primeiros, sei eu eu primeiro Mas também faz porra, Fã. Disposto sempre estarei. Pra levar outra mulher pra cama. Eu já disse que eu só enfio. E o mais bonito é super-herói. Eu tenho o número um. Sou de voz, sou de voz. A voz te mandou. Heróis pra guerra. Eu e fui lá que eu fiz isso. Maior herói, tem só sua Trazendo ah. para a América, a vitória Mas acontece que não foi bem assim Meu próprio time me entregou pra poder ver meu fim e congelado, mas sobreviver. E depois de 40 anos, olha quem voltou pra isso aqui Você é a primeira da minha lista, fala amor por onde tem Não mudei mais pra compensar, você envelheceu pra cacete Eu te amava, como cê pode Eu te peguei pra me salvar enquanto sofre de nós, quantos outros te pagaram Por meu time, e pelo tempo esquecido Quem são vocês e por que querem ajudar? Querem que eu mate o capitão patrinho, então pode deixar Sem essa é de novo eu, cê ainda não percebeu Ele pode ser foda, mas não é tão foda quanto eu Eu sou perfeito, falo mesmo, sem defeito Do meu jeito, o primeiro dos primeiros Representa o batendo feio, peito, incrível Sim, é Uma joga super herói, quem é o maior herói que... Sou de voz, sou de voz faço isso por vocês, mas também faz, disposto a ser Pra eu já disse que eu sou incrível E o mais um da superior Tenho é um número um Sou de apoio, sou de apoio Eu lutei pela porra desse país E o resultado apenas foi esquecido Acha que eu também não queria ter tido a vida feliz Sempre quis casar com a condensa só para ter dois meninos Eu não queria Deferir de inocentes Quando acordei já não dava pra reverter Eu não sou um cara mau Apenas sou diferente Não quero machucar ninguém quem merecerá Fuda super surubes, diversos eventos Esse era meu lance, mas fazer o que? Só que atrás dos gêmeos então não se meto E prometo que ninguém mais irá morrer Cê é tá aqui por vingança Se minha causa, quem cê mais é mata tá debaixo da terra Você matou a minha família uh, Qual delas? Capitão um Paz, só relaxe Você é meu fã, já percebi Assistiu todos os meus fios Legal, pode morrer feliz Garoto, você apenas uma imitação barata Amigo, você se acha forte tá usando uma capa Escudo na cara, só porra, Pra você ficar esperto Eu sou perfeito, falo mesmo. Sem defeito, do meu jeito. O primeiro dos primeiros. É pra sentar tá batendo o peito. Então, incrível. Fui uma zona super-herói. Quem é o maior herói. Só que eu sou, jebo. Falo isso com você. Mas também faço, por favor. Disposto, eu sempre estarei. Outra pra levar a mulher branca. Eu já disse que eu só invisto. Que uma zona super-herói. Five friends, told me everybody is flying DJ is I say My, my Flash is fast, Flash is cool Francois se the past. Flash ain't a du.